Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo é, Antes de começar esse vídeo, eu quero recomendar a você que você possa clicar no link abaixo E possa ver o Afiliado Orgânico, tá? É um curso simples, fácil é, e eficaz, porque funciona mesmo Mais de 10 mil alunos já, certo? Então, Afiliado Orgânico do Leonardo David, link na descrição até mais fala galera beleza que é o René Ricardo seja muito bem-vindo ao canal trabalhar em casa ganhando é... hoje eu quero primeiramente agradecer aí a sua a sua audiência você está conosco aí comigo nessa empreitada digital e eu quero te agradecer aí porque o nosso canal tem aumentado muito né é... de visualizações sinal que o conteúdo bem legal né e aliás se você tiver algum comentário sobre o conteúdo quiser fazer é, pode colocar na aba de comentários tá? e se eu puder responder eu vou responder o mais rápido é, possível tá é, hoje é, eu tô fazendo aquela websérie é, o, a saga do afiliado né e hoje é o episódio 7 Hoje é episódio 7, já chegamos ao sétimo episódio e eu vou aproveitar e eu quero aqui é, tirar uma dúvida né, de, de, de algumas pessoas que perguntam é, como que você pode fazer é, vendas o mais rápido possível, né? É, tá aí uma pergunta enigmática, né? É, e eu vou te responder com o, é, com o tema de hoje, tá? O tema de hoje é o seguinte Você só vai precisar, é, para você fazer vendas E para você é, construir ali a sua, é, a sua plataforma de vendas, digamos assim Você só vai precisar de uma única coisa, tá? Que é uma coisa chamada tráfego, né? É, o tráfego nada mais é do que pessoas acessando o seu site o seu vídeo a sua página do youtube ou é, do, do facebook desculpa ou do instagram e acompanhando o seu é, o seu conteúdo ali né e quanto mais pessoas gostarem do seu conteúdo né maiores são as suas chances de venda então você que ainda não fez venda, que é um afiliado iniciante é, Muito provavelmente você está tendo esse problema tá? O problema de tráfego né? E como é que você resolve isso? Né? Eu vou te dar aqui três alternativas que podem ser legais é, Para quem está começando e de repente pode ser que você venda mais rápido A primeira que eu já falei, eu falei no, no vídeo anterior é, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o, o card aqui para que você assista o vídeo anterior Que é como vender no Facebook é, Então, a primeira é, seria é, você trabalhar com Facebook Ads tá? Mas, é, além, existe vida ó, <risos> além do Facebook né? E uma, uma das alternativas de Ads que existe também é o Bing Ads que é até mais fácil de, é, de anunciar do que o Facebook até, né? Você não corre risco de ser bloqueado em alguma coisa. E também é, você tem o Tabula, né? O Tabula também você pode fazer anúncios ali no Tabula, né? Inclusive o Tabula ele utiliza de outros sites, né? Para fazer ali o seu a sua propaganda, também ajuda bastante. Você pegar um site muito bem ranqueado né, isso vai melhorar, vai ajudar bastante para que você venda né? e além da venda você tem que construir audiência tá? e é esse que é o... É aí é onde os, os afiliados iniciantes pecam e muito porque eles não constroem audiência você simplesmente você quer fazer a venda de um dia para o outro e isso não acontece dessa forma existe uma forma que é a segunda é que você pode fazer vídeos review no YouTube Mas se você não tem o costume de fazer é, vídeos para o YouTube Ou de fazer vídeos, né? Então você vai ter que se acostumar a essa forma de fazer é, vídeos no YouTube né, é, Porque você precisa fazer o vídeo, você precisa ranquear ele bem né? É, utilizando tags e palavras-chave e você vai ter que saber como que você vai fazer para colocar esse vídeo é, numa melhor posição ali, é, de acordo com a palavra-chave daquele produto. Né? Então, essa é uma segunda forma. Tá? Então, seria usando os, os ads, né? Facebook Ads, Tabula Ads ou Bing Ads. A segunda seria fazendo é, vídeo review, né? vídeo review também é uma boa, né? E a terceira forma seria você fazer um blog, né? Exatamente isso. Só que a blog, o blog é, ele pode ser demorado para ranquear sozinho, tá? Mas você pode você pode ajudar o blog, como eu fiz, né? É, você pode gravar, por exemplo, fazer você pode fazer um canal no YouTube. É, por exemplo, é um exemplo, tá? É, como emagrecer né? Não precisa usar essa palavra como emagrecer, pelo amor de Deus é, Como emagrecer é, Então, você pode fazer, por exemplo, 20 vídeos é, 20 vídeos é, utilizando como emagrecer Como emagrecer comendo salada, como emagrecer Você faz 20 vídeos, né? E, em vez de colocar um link de afiliado é, no, na descrição do vídeo, você pode fazer, por exemplo, você pode colocar é, o link do seu blog, né? Que pode até ser, é, tá aqui agora, vão me xingar, mas é, você pode fazer ele em Blogspot, por exemplo, um blog totalmente gratuito, você faz é, 10 artigos né, ou cinco, de 5 cinco a 10 artigos ali Com seus links de afiliado Embutidos na palavra é, Então você pode fazer 5 é, a 10 artigos Num blog bem simples Porque quem vai gerar O, o tráfego que você precisa É o, o, o, o vídeo no Youtube Porque as pessoas vão assistir o seu vídeo aqui e vão clicar no seu blog, ele pode ser Blogspot ou não, porque tanto faz para quem está assistindo é, As pessoas não ligam se é Wordpress ou, ou Blogspot, elas querem o conteúdo né? Assim como elas querem o um conteúdo dinâmico no seu vídeo do Youtube, certo? Então é muito simples de você fazer e gerar tráfego Você vai gerar tráfego com o vídeo para o seu blog no Blogspot com 10 artigos e tem uma vantagem, você pode também fazer com que a sua fanpage na, é, no Facebook também gere tráfego para esse blog, né? e aí você vai gerando audiência, né? então você vai é, postando é, mais conteúdos, mais conteúdos ali, né? se for isso da sua vontade, e com isso a sua audiência vai crescendo. Conforme a sua audiência cresce, o seu tráfego também cresce, né? E aí você pode colocar os seus links de afiliado e aí você vai fazer vendas. Demora? Talvez. Talvez demore muito, talvez demore pouco. Você não sabe. A única coisa que você sabe é fazer, é tentando fazer, né? Se você não fizer, você não vai saber. Né? Então, é, é a, única, a única forma que você tem de fazer vendas, é, na internet seria gerando tráfego né então ou você faz vídeos no youtube ou você faz o seu blog ou você pode trabalhar com mini sites né? no próximo vídeo eu vou dar outras alternativas de como você pode gerar tráfego tá eu vou falar sobre os mini sites no próximo vídeo tá bom se você gostou do vídeo dá um like inscreva-se no canal compartilhe com os seus amigos e lógico como você gostou desse conteúdo Pode comentar logo aqui abaixo e também, se quiser, é, também dê o seu like, tá bom? Lembrando que é, esse vídeo aqui, ele faz parte da saga do Afiliado, tá? Uma, uma websérie que nós vamos até o décimo episódio. Um grande abraço e até mais.